Uma grande tristeza tomou conta dos votorantinenses quando chegou a notícia que no sábado à tarde, de 13 de maio de 1994, os integrantes do grupo de evangelização Labaredas haviam sofrido um grave acidente de carro na rodovia Raposo Tavares. O veículo deu rei em que viajavam para mais um show no Paraná veio a colidir na traseira de uma carreta. Wilson Siqueira Rodrigues faleceu na hora. O casal Samuel Matias da Silva e Ivonete Siqueira Matias momentos depois, já Leia Martins que ficou ferida permaneceu internada e faleceria após uma semana. No dia seguinte à tragédia mais de 5 mil pessoas acompanharam consternadas o velório realizado nas dependências da escola Daniel Verano. Os Labaredas eram um ministério de música com agenda repleta de shows na região, em várias partes do estado e iam com muita frequência ao Paraná. Começou como o Grupo Plus do Mundo, a formação original era composta por cinco integrantes. Quando da gravação do primeiro LP a quinta integrante não pode estar presente e assim o grupo ficou formado pelos irmãos Wilson, Laudiceia e Ivonete, mais Samuel, esposo de Ivonete. Dessa formação, Laudiceia havia deixado o grupo, meses antes do trágico acidente. Quem havia entrado no Ministério de Música era a amiga Leia, irmã do cunhado Samuel. Na trajetória que se consagrou de muito sucesso, um grande show com cerca de 6 mil pessoas ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes de Sorocaba. Marcando o lançamento do primeiro LP em 1991, até então se chamava Grupo Luz do Mundo, e a canção de trabalho era Labaredas, porém a produtora imprimiu na capa do álbum os Labaredas, e o nome emplacou, todos começaram a chamá-los assim. Em 1993 o lançamento do segundo LP, Cabeça Ungida. No show de lançamento no recinto da Festa Junina de Votorantim reuniu cerca de 8 mil pessoas, com caravanas vindas de várias cidades da região. Já em 1994, o terceiro LP, Avante Marching, já contava com as músicas gravadas, só faltava fazer a imagem para ilustrar o álbum. Antes do lançamento aconteceu o fim trágico do grupo, deixando a cidade comovida e a comunidade evangélica extremamente triste. Eles deixavam Sorocaba em direção a Maringá, no Paraná, para um grande evento evangelístico. Wilson, Ivanete e Samuel tiveram morte instantânea. Leia Matias ficou internada na UTI do hospital daquela cidade, vindo a falecer na manhã de domingo, 21 de maio de 1995. Samuel e Ivanete deixaram duas filhas pequenas. Wilson deixou quatro filhos, sua esposa Fátima, não estava no veículo. Cantavam músicas que faziam a alma chorar e gritar por Deus na terra, cantavam a melhor música pentecostal do Brasil. No dia 8 de maio de 2012, a Prefeitura de Votorantim promoveu uma homenagem ao Grupo Labaredas. A homenagem contou com a participação de Laudiceia Rodrigues, que foi integrante do grupo, juntamente com o marido pastor Carlos, criaram as filhas de Ivanete e Samuel. As filhas Flávia Matias e Bruna Matias prestaram uma grande homenagem aos pais ao cantarem para o público, que ficou emocionado. O evento teve ainda a presença da cantora evangélica Sofia Cardoso. Além dos filhos de Wilson, Wilsinho, Rafael, Juliana e a viúva Fátima e o irmão dos integrantes do grupo, Levi Rodrigues. A cantora Sofia Cardoso homenageou o grupo através de uma canção chamada, Saudade dos Labaredas, uma canção emocionante sobre a partida do grupo. Ivanete e Samuel eram casados, ambos nascidos em berço evangélico. Samuel era o compositor de quase todas as músicas do grupo que se iniciou em 1986. Wilson Siqueira Rodrigues, dono de uma belíssima voz, cantava desde os oito anos de idade. Leia Matias da Silva era irmã de Samuel, embora tenha nascido em Alagoas, passou sua infância em Votorantim, tinha apenas seis meses que estava no grupo, até o acidente. O velório dos cantores reuniu mais de 5 mil pessoas nas dependências da Escola Professor Daniel Verano, no município de Votoranti. No dia 8 de maio de 2012, uma das mais tocantes homenagens ficou por conta de Bruna Matias, que montou um vídeo com a canção, O Lado da Vida, do Ministério diante do Trono. Grupos Labaredas, uma ferramenta usada por Deus na Terra para semear o seu amor, a sua palavra, o seu louvor entre o povo que, contrariando os desejos humanos, os levou para si. Cremos que esses irmãos abençoados que marcaram a história da música evangélica, continuam a louvar, agora junto do Senhor Deus. Nesse pequeno registro expressamos nossa homenagem a este grupo que esses breves momentos entre nós deram sua contribuição para a música evangélica do Brasil. Que Deus abençoe todos vocês.